Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo. Nesse momento especial de aniversário de, da igreja, de olhar tanto para trás como para frente, Deus me dirigiu a compartilhar uma palavra que é parte de um trilho que Ele tem não apenas para nós, o trilho personalizado, de um propósito específico para nós como casa e igreja, mas aquilo que Ele espera do seu povo, da sua igreja, de uma forma geral. Eu quero que você... Me acompanhe, a nossa leitura inicial será em Êxodo, no capítulo 19 Nós vamos ler inicialmente do versículo 4 até o versículo 6 Êxodo 19, de 4 a 6 O texto sagrado diz assim Vocês viram o que eu fiz aos egípcios?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 Aqui nós temos palavras de Deus a Moisés Um grande líder que sai à frente do êxodo que os filhos de Israel né, Tem logo depois da sua libertação do Egito em direção à terra de Canaã Numa das suas primeiras paradas no Monte Sinai Deus se revela, manifesta a sua glória, fala de uma forma única, memorável e essa é uma das primeiras declarações de Deus a esse que agora deixa de ser um povo que antes era escravo no Egito, para ser agora não apenas um povo livre, mas o povo que Deus está chamando de a minha propriedade peculiar em toda a terra. E há uma revelação por trás disso importante que eu e você precisamos entender. Eu sei que estamos nos referindo à nação de Israel A descendência literal, natural, terrena de Abraão do Velho Testamento Mas o que Deus está falando com eles É o tipo de definição que eles não apenas precisavam no Velho Testamento mas que estabelece o trilho do que Deus espera do seu povo onde hoje eu e você, igreja dos gentios do novo testamento que nos tornamos a descendência de Abraão sendo chamados por Paulo quando escreve aos gálatas de filhos da fé nós temos a responsabilidade de nos mover exatamente no mesmo trilho então para introduzir o assunto que eu quero compartilhar eu quero dizer que a importância de voltar um texto como esse é porque normalmente nas escrituras Quando Deus quer tratar do propósito de algo Ele costuma voltar à origem de tudo Porque desde a origem Deus costuma delimitar né, Claramente o que é o seu plano, o que é o seu propósito Qual é a sua intenção É importante que você se lembre que o Deus onisciente, presciente Não faz nada de improviso O Deus conhece todas as coisas antes de acontecer Trabalha sempre com planejamento Ele sabe exatamente para onde está indo ele já nos deu, na sua palavra, o desfecho de muitas coisas no tempo do fim Porque aquilo que para nós ainda é expectativa de um filme em desenvolvimento Para ele, a edição toda já aconteceu E ele sabe exatamente para onde todas as coisas estão indo E Deus trabalha com propósito Ao longo da escritura nós vamos entendendo claramente por trás de tudo A manifestação de um propósito, de uma intenção da parte de Deus Interessante é que quando a nação de Israel se afasta, ela alcança o que nós poderíamos classificar como o auge da apostasia. Que quando você lê a história desse povo no Velho Testamento, acontece justamente na época onde eles são levados para o cativeiro da Babilônia. Nunca antes se praticou tanto pecado e nunca antes estiveram tão distantes de Deus e do seu propósito. É nessa ocasião que Deus levanta o profeta Jeremias. Que lá no capítulo 7, dos Versículos 22 a 24... Ele da parte de Deus fala o seguinte No dia em que tirei os pais de vocês da terra do Egito Está falando lá do início, da saída Porque o propósito normalmente costuma ser revelado na origem O Senhor diz Eu não falei nem lhes ordenei nada a respeito de holocaustos ou sacrifícios Mas o que lhes ordenei foi isso Deem ouvidos à minha voz E eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo Andem em todo o caminho que eu lhes ordeno Para que tudo lhes vá bem mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam Porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno Andaram para trás e não para frente O que é que Deus está dizendo? Ele disse: vocês querem saber o que é que eu esperava de vocês? Lembra daquela primeira reunião no Monte Sinai Eu não pedi para vocês holocaustos ou sacrifícios E nesse momento Deus não está dizendo que Ele não queira isso Mas Ele estava dizendo, essa não era a essência a essência do que eu pedi, que vocês ouvissem a minha voz, guardassem a minha aliança. E naquele dia eu revelei o meu intento de que vocês fossem a minha propriedade peculiar em toda a terra. Que vocês fossem uma nação, um reino de sacerdotes. E que vocês fossem uma nação, um povo santo. Então nesse momento, Deus não está desprezando a adoração e o culto ou o sacrifício. Mas está dizendo, vocês precisam voltar à essência. Porque ao voltar à essência Vocês vão entender um propósito do qual nunca deveriam ter se apartado A mesma lógica é aplicada por Jesus em Mateus no capítulo 19 Quando perguntam a ele a respeito do casamento Nos versículos 4 a 6 o Senhor diz Não lestes nas escrituras Que desde o princípio Deus os fez homem e mulher E diz deixará o homem, seu pai e sua mãe E se unirá à sua mulher Jesus para trabalhar o propósito do casamento Que estava em discussão, ele volta à origem e disse, vocês não leram nas Escrituras, está lá desde o começo. Desde o início foi assim. Então essa ideia de remeter à origem para entendermos o propósito, ela é largamente usada nas Escrituras. E nós não podemos simplesmente tentar entender quem nós somos ou o que Deus espera de nós como igreja, sem compreender aquilo que desde o início Ele vem revelando. Aquilo que desde o início, aos poucos, Ele vem mostrando. Então a minha intenção hoje é chamar a sua atenção para aquilo que é Essencial No plano e no propósito de Deus para nós Já temos 14 anos na nossa história de igreja local Mas a igreja já tem mais de 2 mil anos de história O reino de Deus vem desenrolando nessa terra Há muito tempo antes do entendimento claro do que seria igreja E nós estamos entrando em algo que já estava acontecendo antes da nossa existência Você não pode simplesmente subir nesse trem Onde a locomotiva vem puxando todos os vagões num trilho E achar que agora, porque você subiu nele, você vai definir o destino ou o trajeto Você apenas entra para seguir dentro do trilho que já foi pré-estabelecido E é assim que funciona No entanto, muitas vezes pela incapacidade da nossa parte de entender isso Nós começamos a agir como Israel Em vez de andar para frente, andamos para trás Porque deixamos de lado o plano e o propósito que Deus tem qual a minha intenção nessa noite, chamar sua atenção para essa característica principal e essencial. Se por um lado Deus diz mais do que me dá adoração, eu queria que você escutassem a minha palavra e guardasse a minha aliança. Por outro, ele revela aqui o que ele queria de nós. Então, nesse nosso texto básico, qual a principal característica que o povo de Deus deveria apresentar? Ele diz: "Vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos." A NVI é uma tradução mais por equivalência do que por literalidade. Ela diz, vocês serão meu tesouro pessoal. A NVT, que segue a mesma linha, diz, vocês serão meu tesouro especial. O original fala de uma propriedade particular, peculiar que Deus tem. Deus queria um povo e Ele diz, toda a terra é minha, mas Ele está dizendo, eu quero um povo. Para a partir desse povo poder trabalhar com o restante dos povos em toda a terra. Aliás, quando ele faz uma aliança com Abraão, o patriarca, antes mesmo de Abraão tomar conhecimento que a sua descendência seria escravizada no Egito, para depois ser libertada, para só então ser introduzida na terra da promessa, que Deus já tinha feito uma aliança com ele, dizendo, a sua descendência eu dou essa terra. Deus fala para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Deus estava dizendo, eu não quero fazer algo só na sua linhagem. Eu não quero fazer algo só na sua família. Através do que eu vou fazer em vocês, como povo, como nação, eu vou transbordar algo para todos os outros povos. Eu quero fazer algo para toda a terra. Então a única razão de Deus estabelecer um povo seu é para que através dele, ele alcançasse os demais. E nós precisamos ter em mente que aquilo que Deus estabeleceu como um trilho não mudou. Ele diz que eles deveriam ser um reino de sacerdotes. O plano original de Deus não envolvia uma tribo com uma tribo de Levi sendo sacerdote. O plano de Deus é que todos fossem sacerdotes. Um reino de sacerdotes. E uma das características que Deus estabelece nesse texto que nós lemos é que ele seria uma nação santa. Essa palavra traduzida santa no hebraico kadosh significa tanto santo no sentido de santificado, quanto separado. E essa ideia de separação que eu quero trabalhar hoje O tema da minha mensagem é um povo santo Eu não quero usar apenas a linguagem nação Porque nós percebemos que ao longo da Bíblia Há um, uma intercalação, um jogo de palavras E essa ideia de entender o que é ser o povo de Deus Envolve uma característica inegociável Que é sermos um povo santo Pergunta a ser feita Quando a igreja no Novo Testamento é estabelecida o plano de Deus mudou, eu quero te mostrar que não. Abra comigo em 1 de Pedro, 1 Epístola de Pedro, no capítulo 2, e nós vamos ler juntos os versículos 9 e 10. 1 de Pedro 2, versículos 9 e 10, onde a Bíblia diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, esse jogo de palavras falando do sacerdócio real É o mês de reino sacerdotal Ou reino de sacerdotes Geração eleita, sacerdócio real Nação santa Povo de propriedade exclusiva de Deus Do que você acha que Pedro está falando? Ele está remetendo a êxodo capítulo 19 e ele está dizendo que tudo aquilo que Deus falou a respeito de Israel agora é aplicado para nós, a igreja dos gentios. Como sabemos que ele está aplicando isso para nós? É só continuar lendo. Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Então nós precisamos entender, Paulo escreve aos Efésios e diz que nós os gentios éramos estranhos às alianças da promessa, estávamos separados da comunidade de Israel. Ele explica isso de uma outra forma em Romanos 11, 17. Ele diz que Israel era os ramos naturais da oliveira e eles foram quebrados por causa da sua incredulidade. Mas nós, Oliveira Brava, fomos enxertados no lugar dele. Eu e você fomos colocados numa oliveira. Eu e você fomos colocados no lugar de um povo com o qual Deus tinha uma aliança E para quem ele já tinha um trilho e um propósito pré-definido e pré-estabelecido Então algo que eu e você precisamos entender Quando Deus fez uma aliança com Abraão, ele fez duas promessas distintas Ele diz, a sua descendência será como a areia do mar Deus estava dizendo, eu vou te dar uma linhagem terrena. Mas ele também disse, a sua descendência será como as estrelas do céu Ele estava dizendo, eu vou te dar uma linhagem celestial Paulo escrevendo aos gálatas diz que nós os gentios, que não temos nenhum parentesco, que não somos a linhagem natural de Abraão, nós somos na verdade os filhos da fé e nos tornamos agora o Israel de Deus. Aliás, João Batista diz que das pedras o Senhor poderia fazer surgir filhos a Abraão. Em outras palavras, ele estava dizendo, vocês não têm noção de onde Deus vai tirar o cumprimento da promessa. Mas o ponto que eu quero chegar de entendimento com você é que quando fomos enxertados nessa oliveira, um propósito já estava definido. E aquilo que eles não haviam cumprido como propósito de Deus para si, se torna agora o mesmo propósito já antes revelado, que eu e você temos que sustentar. Ou seja, como igreja, é claro para mim que esse propósito não mudou. A responsabilidade de sermos povo de Deus Continua sendo a de ser propriedade exclusiva de Deus de Geração eleita, nação santa E também um reino sacerdotal Aonde isso nos coloca? De maneira prática, como nós podemos cumprir esse papel? Como nós podemos viver isso? Estamos falando da característica principal Do povo de Deus que eu e você fomos chamados a ser Repito que Pedro estava falando da gente porque diz Antes vocês não eram povo mas agora são povo de Deus Nós entramos nesse lugar Nos foi dado a honra e o privilégio de compor Aquilo que é definido como povo Através do qual Deus quer fazer algo em toda a terra Para todos os outros povos Mas como podemos cumprir isso? Se você continua lendo os versículos seguintes de 1 Pedro 2 A gente leu o 9 e o 10 Eu quero ler agora do 11 ao 16 Eu acredito que nós vamos entender com clareza o que Deus espera de nós Nós lemos nos versículos anteriores que nos tornamos povo a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz O que pode levar alguém numa análise depressa a achar que a nossa mensagem ou responsabilidade seja só uma mensagem verbal É verdade que somos porta-voz de Deus nessa terra? Sim Temos as boas novas do evangelho a ser pregadas? Sim Mas a mensagem que temos a transmitir, ela não é meramente verbal Ela é comportamental e no versículo 11, Pedro diz, amados, peço a vocês como peregrinos e foraceiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Em outras palavras, precisamos viver uma vida de vitória sobre o pecado do qual nós somos arrancados. Ele continua e diz, tendo conduta exemplar no meio dos gentios. Você pode repetir isso comigo? Diga, tendo conduta exemplar. Então ele diz, no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores Observando as boas obras Isso também merece ênfase As boas obras que vocês praticam Glorifiquem a Deus no dia da visitação Boas obras no sentido bíblico não é só ajudar o um necessitado Todo o seu comportamento, toda a sua ação, tudo aquilo que você faz Seja obedecer a Deus, adorar a Deus, servir e tocar pessoas em necessidade, entram no mesmo pacote. Para que observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor. Não de você mesmo, nem de nenhum outro motivo Ele diz, estejam sujeitos A toda instituição humana Quer seja o rei como soberano Quer seja as autoridades como enviadas por ele Tanto para castigo dos malfeitores Como para louvor dos que praticam o bem Porque assim é a vontade de Deus Que pela prática do bem Quero destacar isso também Vocês silenciem a ignorância dos insensatos Como pessoas livres que são Não usem a liberdade Como desculpa para fazer o mal Pelo contrário, vivam como servos de Deus O padrão de Deus para nós Envolve não apenas uma proclamação verbal Mas comportamental e de atitude Isso, quando entendido Precisa nos levar a um outro questionamento Como estamos vivendo hoje A luz do que Deus espera de nós Como povo de Deus Qual o significado Desse povo santo Não é apenas santificado No sentido da ação que Deus fez conosco mas também separado. E desde a velha aliança, nós vemos advertências da parte de Deus. Em primeiro lugar, eu destaquei aqui a característica principal que Deus espera de nós, o que envolve ser um povo santo ou separado. Mas em segundo lugar, e a partir dessa advertência de Deus, estou tomando uma de várias que nós temos ao longo do, Velho, ou do Antigo Testamento, que é o perigo das misturas, de que aquele povo que deveria ser separado, se misturasse, com aqueles dos quais ele deveria estar separado Daqui a pouco nós vamos explicar o conceito de separação Mas antes precisamos entender o propósito de Deus Que fôssemos um povo separado Então, em Deuteronômio, no capítulo 7 Do versículo 1 até o versículo 6 Uma dessas várias advertências encontradas é Não casem com as pessoas dessas nações Não deem as suas filhas aos filhos dessa gente nem tomem as filhas deles para os filhos de vocês Pois elas levariam os filhos de vocês a se desviar de mim Para que servissem outros deuses Assim a ira do Senhor se acenderia contra vocês E depressa ele os destruiria Mas o que vocês devem fazer é derrubar os altares dessas nações Queimar as suas colunas sagradas Cortar os postes da deusa e Queimar as suas imagens de escultura Porque vocês são povo santo para o Senhor seu Deus o Senhor, seu Deus, os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu próprio povo. E por causa de terem sido escolhidos para ser o povo de Deus, vocês não podem se misturar. Como eu disse, daqui a pouco vou explicar que a mistura não é necessariamente convívio ou contato, mas é influência. Em outras palavras, Deus estava dizendo, a partir do momento, que vocês começarem a absorver os costumes, a cultura e a prática deles, em vez de fazer com que a de vocês prevaleçam, o meu propósito estará sendo comprometido. Então essa ordem era muito clara da parte de Deus na velha aliança. Uma pergunta a ser feita. Para nós, povo de Deus, no contexto de hoje, as advertências mudaram, eu quero te mostrar que não. Abra comigo. E esse texto eu vou esperar você abrir. Em segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6 Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6 E vamos ler a partir do versículo 14 O apóstolo Paulo, pelo Espírito de Deus, adverte Não se ponham em julgo desigual com os descrentes Pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? O que comunhão existe entre a luz e as trevas que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno ou que união existe entre o crente e o descrente que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos porque nós somos santuário do Deus vivo, como ele próprio disse habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo por isso o Senhor diz, saiam do meio deles, separem-se deles, não toquem coisa impura e os receberei. Serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Portanto, meus amados irmãos, agora verso 1 do capítulo 7, que é a continuação ou conclusão. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemos-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus o que é o aperfeiçoamento da santidade aqui nós entendemos a ideia de que ser povo santo não é apenas a santificação inicial da experiência em Cristo onde o nosso passado é zerado, nossos pecados são perdoados a culpa e a condenação é removida existe algo mais a partir dessa experiência e a Bíblia chama isso de um aperfeiçoamento é não apenas crescer no processo de santificação mas é entender, porque isso vem dentro de um contexto separação quando eu e você olhamos o início da frase Não se põe em julgo desigual É importante que você entenda o que é o julgo A nova geração já quase não consegue ter na sua mente o que é a figura de um julgo Porque nós, nós não vivemos o contexto né, do cultivo agrícola como do passado Hoje em dia a maioria de nós não está diretamente envolvido com a agricultura Só com o consumo mas hoje nós somos a era da tecnologia, com todo tipo de trator, colheitadeira, né? e tudo o que possa se imaginar, a gente quase não se lembra de uma época onde arar a terra é algo que o homem, para não fazer no seu próprio esforço, que não daria conta, ele fazia uso de animais. Como, por exemplo, a força do boi, ao longo da história, tem sido, ou dos bois, muito usada para puxar um arado, que era um arado. Em muitos lugares do Brasil, conhecido como canga, era uma peça de madeira que se colocava sobre dois animais, para juntar a força deles e ao mesmo tempo mantê-los trabalhando no mesmo trilho, na mesma direção. Então, normalmente, cada lado do jugo ou da canga, que era colocado no pescoço de dois bois, nós tínhamos um animal. O que era um jugo desigual? Era uma tentativa, e o que mudava no jugo desigual, do jugo igual para o desigual, não era a peça, era uma tentativa de colocar dois animais diferentes ou dois tipos de animais, ou um boi já crescido e um menor, porque aquilo traria uma disparidade na força, no ritmo de produtividade. Ou seja, nós usamos hoje em dia a expressão julgo desigual para falar só de um tipo de jugo que é o do casamento. Aliás, a palavra cônjuge significa companheiro de jugo E muitas vezes a gente acha que Paulo está condenando única e exclusivamente um casamento. A gente não precisa nem do versículo que nós lemos para entender isso. Em 1 Coríntios 7, 39, ele diz, a mulher é viúva, e a viuvez é um dos motivos pelos quais o novo casamento é um direito bíblico, ele diz, a mulher é viúva está livre para casar com quem quiser, e diz, contanto que seja no Senhor. A ordem é muito clara de que você não deveria se unir a uma pessoa que não partilha da mesma fé. Aí, às vezes, a gente pega a frase do julgo desigual e diz, bom, não podemos ter sociedade entre um crente e um não-crente isso pode se aplicar aqui sim, mas é muito mais do que apenas pensar no casamento ou numa sociedade. Na verdade, depois de falar do julgo desigual, o apóstolo Paulo começa a usar uma variedade de sinônimos para tentar nos ajudar a entender isso. Ele faz uma pergunta, que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Então ele agora troca a ideia de julgo desigual por sociedade. Depois ele pergunta que comunhão. Pode haver entre luz e trevas. Ele não está apenas contrastando justiça de um lado e iniquidade do outro, luz de um lado trevas de outro, mas ele está valorizando agora o sinônimo, sociedade, comunhão. Ele pergunta que harmonia entre Cristo e o maligno. Ele pergunta que união pode haver entre crentes e descrentes. E depois ele ainda pergunta que ligação pode haver entre o santuário de Deus e os ídolos. Em outras palavras, ele está dizendo e questionando a igreja de onde foi... Que vocês tiraram a ideia que como povo santo que deveriam ser Vocês poderiam se misturar com qualquer tipo de pessoa E nós precisamos entender o que está por trás disso Deus não está apenas estabelecendo uma regra Deus não está apenas tentando de alguma maneira nos prejudicar Ele está tentando nos poupar Para que a gente possa viver intensamente o seu propósito E dentro do propósito nós possamos experimentar mais de quem ele é No capítulo 7, no versículo 1 que nós lemos Paulo diz, portanto amados, tendo tais promessas, quais são as promessas? Se você volta os versículos anteriores, no 16 por exemplo A promessa que nós temos é Deus dizendo o seguinte Eu habitarei e andarei entre eles No versículo 17 ele diz, eu os receberei No versículo 18 ele diz, serei o pai de vocês, vocês serão meus filhos e filhas Agora todas essas promessas são condicionais Deus está dizendo, para isso acontecer Vocês têm que se separar do meio deles Vocês não podem tocar em coisa impura Ou seja, para eu cumprir a minha promessa Você tem que cumprir a condição que eu estabeleci Então ele diz, tendo tais promessas Nós precisamos nos purificar de toda impureza Tanto do espírito quanto da carne É importante que a gente entenda isso Porque tem muita gente hoje em dia Tentando viver a plenitude do que Deus tem Sem andar pelo trilho que Deus estabeleceu nós estamos falando há muito tempo sobre avivamento, porque há promessas de Deus sobre a nossa nação e eu creio. Eu creio em ventos do Espírito que estão soprando em direção à igreja brasileira e que nós vamos viver algo especial nos próximos anos, eu creio. Não estou falando contra isso. O que nós precisamos entender é que todo o caminho de avivamento sempre é pavimentado pelos mesmos princípios bíblicos que começam do arrependimento a um chamado à santidade. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós Sempre tem sido essa a mensagem ao longo dos anos E isso não mudou Mas as pessoas querem viver o melhor de Deus Sem praticar primeiro a condição Um dia desse, um irmão desse que estava no espírito de revolta gospel Que é aquela indignação que é cada dia mais comum no nosso meio Ele olha para mim e falou Pastor, eu não aceito a gente estar tá vivendo com tão pouca manifestação do sobrenatural eu Falei, é bom ser inconformado Mas ele começa a dizer Cara, por que é que nós, se Deus não mudou, por que é que nós não estamos vivendo coisas que o povo da Bíblia vivia? E aí ele dá logo de cara dois exemplos do livro de Daniel. Ele diz, aqueles amigos de Daniel, Sadrach, Mesaque e abed foram lançados na fornalha. E a Bíblia diz que não só os caras não queimaram, mas não queimou um fio de cabelo, saíram sem cheiro de fumaça. Ele falou, pensa no milagre. E é um dos milagres que mais me impressiona da Bíblia. Ele falou, por que é que nós não estamos vivendo a mesma coisa? Olha o Daniel. É jogado na cova dos leões, em vez de ser devorado pelas feras, bota os bichos para jejuar. Por que é que nós não estamos vivendo isso? Eu olhei para ele e falei, eu fiz a mesma pergunta um dia a Deus. E vou te dizer o que é que o Espírito Santo me respondeu, você vê, serve. Ele disse, vocês estão querendo viver o que eles viviam, sem manifestar o nível de compromisso que eles manifestavam. Porque é bonito, irmão, que ele entrar e sair do fogo sem queimar É bonito que ele entrar na cofre e ver o um anjo de Deus fechar a boca do leão e sair de boa Mas a pergunta é o que aconteceu antes Não se vive resultados extraordinários sem que se viva primeiro um compromisso profundo Aqueles amigos, Daniel, eu gosto de me referir a eles pelo nome original Ananias, Misael e Azarias Estão diante de uma ordem do rei Que se fosse desobedecida significaria a morte mas essa ordem do rei está colidindo com a ordem do rei dos reis Um dos primeiros mandamentos que eles receberam Só o Senhor teu Deus adorarás Não farás para ti imagens de escultura Não te curvarás diante delas Agora Nabucodonosor levanta o estatuto e diz Vocês vão se curvar Eles olham e dizem É ruim que nós vamos desobedecer o nosso Deus Ele diz se não curvar vão morrer ele diz, e qual é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Eles olham e dizem, o nosso Deus pode nos livrar das suas mãos, mas se não livrar, fica sabendo que nós não vamos adorar a estátua do mesmo, da, da mesma forma. Vocês vão morrer, mata. Mas a voz de Deus que nos foi mandada a ser ouvida e aquela aliança a ser guardada não está em negociação. Eles olham e dizem, faz o que quiser, leva até o fim, até as últimas consequências, nós não vamos voltar atrás. Aí a gente vê Deus intervir E fica querendo viver o um milagre só pela fé Sem viver o compromisso que a fé deveria produzir em nós A mesma coisa com Daniel Os caras baixam um decreto E a ideia era realmente pegá-lo Porque sabiam que ele iria desobedecer Dizendo que ninguém poderia dirigir petição a nenhum tipo de Deus Daniel sabe que está sendo seguido e perseguido Ele abre a janela para orar da mesma forma Sabe o que ele está dizendo? Não importa a mudança de leis Eu sou governado por outras leis e preste atenção, irmão, há uma agenda contra a família trabalhando fortemente nas leis da nossa nação. Quero te dizer, não importa o tipo de decreto que se baixe, a verdade vai continuar sendo proclamada nesse púlpito em alto e bom som, não importa o preço nem as consequências. A gente quer viver resultados extraordinários sem compromisso. Agora, o chamado aqui é justamente a esse lugar de comprometimento. Porque Deus está dizendo, se vocês não tocarem em coisa impura e separarem Eu vou andar no meio de vocês Minha presença vai se manifestar Os resultados serão extraordinários, mas melhor do que os resultados É o nível de comunhão que nós vamos poder ter com Ele Então isso precisa ser entendido Porque a mesma característica pré-estabelecida por Deus lá atrás É a mesma que foi colocada diante de mim e diante de você Sabe qual era a responsabilidade dos sacerdotes no Velho Testamento? Em Levítico, no capítulo 10, dos versículos 8 a 11, a Bíblia diz Então o Senhor falou a Arão, dizendo, Arão era o sumo sacerdote, era o chefe dos sacerdotes Vocês, seus filhos, não devem beber vinho ou bebida forte quando entrarem na tenda do encontro Para que não morram Isso será estatuto perpétuo entre as suas gerações Para que vocês façam diferença entre o santo e o profano entre o impuro e o puro, e para ensinarem aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Isso é repetido ao longo das escrituras. O livro de Ezequiel, muito tempo depois, no capítulo 44, no verso 23, diz Os sacerdotes ensinarão o meu povo a distinguir entre o santo e o profano e lhe darão um entendimento quanto à diferença entre o impuro e o puro. Agora, o que é que Deus esperava dos sacerdotes? O que Ele esperava de um reino sacerdotal, de todos nós. A capacidade de fazer distinção entre santo e profano. Entre puro e impuro. Agora, quando olhamos para a velha aliança, nós vemos que os sacerdotes falharam. A palavra de Deus me mostra de maneira muito clara. Ezequiel 22, 26 diz... Os seus sacerdotes transgridem a minha lei... Profanam as minhas coisas santas, não fazem distinção entre o santo e o profano E não ensinam a diferença entre o puro e o impuro A pergunta é, por que falharam? Porque fizeram aquilo que Deus disse para não fazer Que era se manter longe da bebida e da embriaguez Isaías 28,7 diz Mas há outros que cambaleiam por causa do vinho e não podem ficar de pé por causa da bebida forte os sacerdotes e os profetas Cambaleiam por causa da bebida forte São vencidos pelo vinho Não podem ficar em pé por causa da bebida forte Estão confusos quando recebem uma visão E tropeçam quando proferem as sentenças Os canais que Deus havia levantado Para distinguir entre o santo e o profano Estavam agora comprometidos pela embriaguez Quando nós chegamos no Novo Testamento Alguma menção do perigo de embriaguez? Não apenas a literal Em Efésios, no capítulo 5 e no versículo 18 A Bíblia é clara dizendo Não vos embriagueis com vinho Mas não é disso que eu quero falar Em Lucas 21, 34 Jesus diz, tenham cuidado Para não acontecer que o coração de vocês Fique sobrecarregado com as consequências Da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo Aqui Jesus não está falando de embriaguez literal E diz, é o coração que vai ficar embriagado o que ele está dizendo? Que nós podemos, a semelhança de alguém vencido pelo álcool, perder a capacidade de fazer determinadas distinções. Quando a Bíblia diz no Novo Testamento, não vos embriagueis com vinho, está dizendo, porque nele há devacidão. Ele vai roubar a sua capacidade de se mover com clareza, discernindo o que é certo e o que é errado. E o que eu e você precisamos entender é que infelizmente, essa embriaguez está alcançando, inclusive, muitos púlpitos. Hoje em dia, pregações e doutrinas estão sendo elaboradas para tentar defender o erro. Irmão, quero te dizer, o errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo decida fazer e pregar a favor. O certo continua sendo certo, mesmo que ninguém defenda isso ou decida praticá-lo. E nós precisamos entender que muitas vezes há uma embriaguez alcançando aos poucos o nosso coração. E digo aos poucos, porque isso é um trabalho, é uma desprogramação lenta, que o inimigo vem tentando produzir há muito tempo. Quando era criança, eu me lembro de uma alegoria que meu pai contava, eu não sei de quem ele ouviu. Ele dizia que se você jogar uma rã num caldeirão de, óleo, é, de água fervente, do jeito que bate, ela pula, ela não fica lá. Quando ela sente a diferença térmica, ela dispara. Mas se você colocá-la no caldeirão de água fria, e ligar um fogo baixo, ela vai ser cozinhada em banho-maria, sem perceber uma transição que é lenta, porque ela não consegue sentir a mudança lenta de temperatura como ela sente aquela que vem de impacto. Com as falsas doutrinas, é da mesma forma. Nunca vão tentar nos jogar no caldeirão de água fervente. É sempre o banho-maria. Vão mudando aos poucos a temperatura. Agora a gente muda isso, agora a gente muda aquilo. E eu me preocupo com o fato de que essa embriaguez não precisa vir necessariamente através do ensino e da falta de discernimento. Ela acontece com o alto nível de envolvimento que nós temos com as coisas desse mundo. Aliás, é impressionante que o crente tem tempo para tudo. Ele só não tem tempo para as coisas de Deus. A maioria diz, não tenho tempo de ler a Bíblia, não tenho tempo de orar. Pega aquele aplicativo do seu celular que diz quanto tempo você fica nele por dia. Para você descobrir quanto tempo você teria para as coisas de Deus. Mas nós estamos, quanto mais confortável a vida fica, quanto mais entretenimento, quanto mais coisas nos são oferecidas, mais... Terrenos nós ficamos E menos conectados ao céu nós estamos É uma embriaguez Isso nos levou aonde? Apocalipse capítulo 3 Se puder, abra lá comigo Nós temos sete cartas às igrejas da Ásia E muitos estudiosos da Bíblia defendem Que essas cartas não apenas são mensagens específicas Àquelas igrejas locais Porque isso é óbvio Não dá para negar que eram mas também são mensagens que se estendem a toda a igreja, em todo o tempo, em todas as eras. No entanto, há uma ideia com a qual eu compactuo, há uma forma de analisar essas igrejas, onde nos parece que elas também envolvem uma história progressiva da igreja, de problemas que não apenas eram atuais, mas que teríamos ao longo do tempo. E o curioso é que justamente a última igreja, a sétima na sequência, a igreja de Laodiceia. O Senhor se revela no versículo 14, dizendo assim Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva Essas coisas diz o amém Ele se revela como o primeiro e o último, como o começo e o fim E aqui ele está dizendo o amém, o ponto final, agora está falando com vocês E esse me parece um retrato claro da igreja do tempo do fim Ele diz para ela essas coisas diz o amém A testemunha fiel e verdadeira O princípio da criação de Deus Conheço as obras que você realiza Que você não é nem frio nem quente Quem dera você fosse frio ou quente Assim porque você é morno E não é quente nem frio Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca Irmão, preste atenção Deus está falando com a igreja O anjo ou o mensageiro da igreja Que representa toda uma igreja E diz, estou a ponto de vomitar você Assim como o organismo rejeita determinado tipo de comida ou bebida Eu estou a ponto de rejeitá-lo e cuspir vocês para fora O que levaria o senhor a tratar a igreja dessa forma? Não é falta de amor Vamos continuar lendo Verso 17 Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada Mas você não sabe que é infeliz, sim Miserável, pobre, cego e nu Aconselho que compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto, seja zeloso e arrependa-se. A mensagem a respeito do amor de Deus hoje em dia, ela é confundida o amor de Deus com a aceitação ou com a ideia de se agradar a Deus. Deus está dizendo, eu estou corrigindo vocês porque eu amo, mas mesmo amando, se vocês não aceitarem a disciplina, eu vomito vocês fora. Ser amado por Deus não significa que você vai permanecer no lugar onde Ele gostaria que você estivesse ou desfrutando daquilo que Ele disponibilizou para você. E a razão da correção e do chamado é o arrependimento, é que quando nós não acertamos aquilo que diz respeito ao compromisso, nós não vamos poder viver o resultado que Ele tem disponibilizado para nós. Ou o que ele diz no verso seguinte, o 20 Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta Entrarei em sua casa e arei com ele Ele comigo A gente usa esse texto como se fosse uma mensagem evangelística Jesus está falando com a igreja Ele está dizendo, vocês me deixaram do lado de fora Eu estou do lado de fora da porta, eu não estou dentro Vocês me tiraram daí, faz tempo Irmãos, a igreja no Brasil tem crescido E nós somos gratos a Deus mas como meu amigo Marcelo Jamal disse outro dia, nós nunca tivemos antes na história da igreja brasileira. Tanta gente vazia dentro da igreja. Nós estamos cheios de gente, mas está faltando um preenchimento sobrenatural da presença de Deus na vida do nosso povo. Nós estamos deixando o Senhor do lado de fora. Impressionante é que essa igreja tem uma característica arrogante. De nós somos os caras. E quando eu olho o que está acontecendo à minha volta, eu vejo sinais e reflexos disso, que para mim são muito fortes. Novos líderes que pisam na geração passada, dizendo, nós tivemos resultados que vocês nunca tiveram. E os cabeção não para para pensar que eles estão colhendo com alegria, o que uma geração antes de nós semeou com lágrimas. Desonram aqueles que nos precederam Aqueles que saíram abrindo a picada Abrindo o caminho no meio da mata Para tornar a nossa vida mais fácil Se acham melhores do que os outros Sem entender que eles são parte de algo muito maior E que vem acontecendo antes dos nossos dias É gente que olha para si dizendo Nós estamos bem Eu tenho visto gente falar A igreja nunca esteve tão bem Eu digo não, ela nunca esteve tão cheia Mas está longe de dizer que nós estamos tão bem o Senhor olha e diz, na minha percepção, vocês são pobres, vocês são miseráveis, porque tesouro é a minha glória, é a manifestação da minha presença, que vocês estão bem esvaziados dela. Aí o Senhor diz para essa igreja, eu aconselho que de mim você compre vestes brancas, o que é que significa na Bíblia? Pureza, santidade. E diz, vocês acham que tem muita coisa, vocês não tem o básico que eu compromisso comigo? Ele diz, compra de mim colírio para ungir seus olhos para que vocês vejam, vocês estão em cegueira espiritual Se achando grandes coisas Quando eu estou lastimando o estado de vocês Agora me diga se isso não é um retrato Da igreja dos nossos dias Eu que rodo esse Brasil e muito lugar fora Vou te dizer, é um retrato exato Do que nós estamos vivendo, mas há um remédio Ele está dizendo, arrependa-se Arrependa-se, me deixa entrar Eu quero mudar essa história Eu quero mudar essa condição então nós precisamos entender o chamado a esse lugar Estou dizendo isso porque, querido Se nós não entendemos separação Nós não vamos entender o nosso papel de influência na sociedade Meu terceiro e último tópico agora é rápido Eu quero que a gente possa entender Como viver a separação que se espera de nós E ainda influenciar os de fora Tiago capítulo 4, versículo 4 Começa dizendo infiéis A palavra ali traduzida infiéis foi traduzido de forma literal em várias outras traduções da Bíblia. Adúlteros. É a palavra grega moichos, Ela não significa outra coisa, a não ser um adúltero. Ele diz, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer pois que se constitui amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então nós estamos vivendo uma época onde a igreja acredita que a melhor forma de influenciar o mundo lá de fora é se misturar, é se tornar parecido com todo mundo. Nunca foi esse o plano e o propósito de Deus. Nós não podemos desconectar de pessoas, eu vou explicar isso. Mas nós não podemos nos conectar a um sistema de valores que não tem nada a ver com aquilo que nos rege, que é a palavra de Deus. Então não dá para simplesmente nos misturarmos com um sistema. Agora, é evidente que o Senhor Jesus nunca confundiu a separação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 o senhor não queria nos arrancar daqui para um lugar distante, escondido? Ele não teria a gente vivendo em conventos e mosteiros? Vamos nos isolar. Todo dia um irmão falou para mim, pastor, sabe qual é o meu sonho? A gente podia fundar, criar, comprar um, um, um latifúndio, uma área grande de terra num canto do Brasil, planejar uma cidade, e só ia morar crente. Não é nem crente meia boca, só ia entrar crente tópico. Dos top para cima. Eu falei, por quê? Ele falou, pastor, pensa num lugar sem problema. Falei, irmão, pensa num lugar sem graça. <risos> nós fomos chamados para acessar o iluso. O que é que você tem na cabeça? Deus nunca quis a gente se escondendo do resto do mundo. Como é que nós vamos influenciá-los se a gente se isolar? A oração de Jesus não é os tírios do mundo, mas os livres do mal. Enquanto a gente permanece nesse meio, a gente não pode ser afetado por eles. Nós precisamos continuar vivendo a santificação. E a oração de Jesus santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aquilo que vai permitir que eu e vocês estejamos no meio deles, influenciando e não sendo influenciado, é o nosso forte compromisso com a palavra de Deus. Que é o que Deus falou desde o início, esperava do seu povo. Que vocês me ouçam e guardem a minha aliança. Agora, se nós entendemos isso, e Jesus está dizendo, eles não são do mundo como eu não sou. Como foi que Jesus andou nessa terra? Em Lucas 7, 34, nós vemos que Jesus não desconectou dos pecadores. Ele foi chamado de amigo dos pecadores. O que, por um lado, desagradou profundamente os religiosos. Aqueles que têm um conceito errado de santidade, que acreditam que isso é isolamento e separação. Mas a pergunta, é: esse Jesus que conectou com as pessoas... Conectou com os valores Com a cultura Com as práticas deles Não E não apenas vem pregando a mensagem de arrependimento Que está registrada lá em Marcos 1,15 Mas esse Jesus Claramente não tentava Agradar essas pessoas Comprometendo seus valores Se você se lembra Para o ex-paralítico do tanque de Bethesda Que Jesus curou Ele diz em João 5,14 Não peque mais Sabe o que ele estava dizendo? Eu não vim só para mudar a sua saúde. Isso era a minha forma de eu poder me revelar a você. Agora eu tenho uma proposta. Se mantenha distante do pecado. As pessoas usam João capítulo 8, que fala daquela mulher apanhada em flagrante adultério, abatendo os religiosos, queriam apedrejar. O Jesus veio oferecendo misericórdia. Isso é a graça. Sim, vamos entender a graça completa. Jesus falou, eu também não te condeno. É o que ele fez comigo com você, não nos condenou Mas ele disse para essa mulher em João 8,11 Não peque mais Porque a mesma graça que tira eu e você do pecado Ela nos capacita a viver longe do pecado Então nós não podemos confundir o nosso papel de estar lá no meio Influenciando com ser influenciado Mas muitas vezes a igreja está usando isso como desculpa Para que a gente viva no meio dos demais Quase que sem diferença nenhuma aliás, a coisa está tão parecida que hoje em dia algumas pessoas se referem a um não-crente dizendo, fulano é uma benção só falta Jesus como se Jesus fosse assim, um acessóriozinho qualquer, que no fim dê uma diferençazinha pequena irmão, se falta Jesus, falta tudo que conversa é essa? mas nós estamos tentando viver tão parecido que Jesus virou um detalhe aliás, tem crentes que são cristãos tão secretos tão secretos que ninguém sabe Citei hoje de manhã um filme antigo do Arnold Schwarzenegger, True Lies, dizendo que nem a mulher né, sabia a identidade do marido como agente secreto. Alguém falou, pastor, dá para citar um mais atual, o senhor e a Smith. A verdade é que tem gente que a identidade dele é tão secreta que nem o cônjuge sabe que ele é convertido. E nós precisamos parar de achar que existe um tal de SSC, serviço secreto cristão. O Senhor nos chamou para fazer diferença E como que nós vamos fazer diferença? O que Jesus esperava de nós? Ele mesmo declarou Mateus 5, de 14 a 16 Vós sois a luz do mundo Não se pode esconder a cidade edificada sob um monte Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire Mas no velador e ilumina todos os que se encontram na casa Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens como que a nossa luz brilha? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O que o apóstolo Pedro fala e nós citamos antes, está em linha com o que Jesus falou. A luz vai brilhar pela maneira como nós agimos, como nós nos comportamos. Mas a pergunta a ser feita é como nós estamos lidando com os pecadores hoje em dia? A gente precisa se questionar. Porque quase sempre, eu olho para a maioria dos crentes E é lógico que quando a gente generaliza Acaba sendo injusto com alguém Mas quase sempre nós estamos em um dos extremos Ou desconectamos completamente do pecador Esquecendo da nossa missão de salvá-lo E tem gente que assim, quando ele converteu Ele entendeu que deixar o pecado, deixar o mundo Era deixar todo mundo que era parte da vida dele E ele não tem compromisso nenhum de tentar resgatar essas pessoas Com as quais conviveu por tanto tempo e tem uma história mas se por um lado nós erramos com essa desconexão Tem outros indo para o outro extremo E conectando mais do que deveria Em nome de conectar as pessoas Eles conectaram as práticas, os valores Conectaram a tudo E não estão vivendo a separação Eles estão sendo influenciados Mas não estão influenciando O chamado de Deus Para que sejamos um povo santo não mudou Nós não vamos sair do mundo Porque nós temos que influenciar essa gente Mas nós não podemos ser influenciados por eles nossa cultura tem que ser dominante Nossa cultura, que é a cultura do céu, tem que prevalecer Nossos valores E isso precisa transbordar através de um estilo de vida Onde seja claro e perceptível para todo mundo Que nós somos regidos por outros valores Quem está entendendo, diga amém, amém. Se nós vamos viver o plano e o propósito de Deus como igreja Que a comunidade alcance apenas um pequeno fragmento Do corpo de Cristo, que é uma coisa imensa nós precisamos nos mover dentro de um trilho que foi pré-estabelecido. Não há negociação, não há espaço para outra coisa. Ventos de avivamento estão vindo e nós não podemos desperdiçá-los. Uma nova estação profética foi determinada sobre essa casa e nós não podemos desperdiçá-la. A gente pode ficar falando dela e não ver nada acontecer. Ou você pode ser parte de um povo parecido com aquele que saiu do Egito, mas foi morrendo no deserto e não entrou com outros na terra de Canaã. Essa estação será vivida, os frutos serão colhidos Nem que sobe só um Josué e Caleb para fazer isso Eu vou viver aquilo que Deus tem prometido sobre essa casa Se escalou, para ser o um segundo já, né Marciano? Mas o que nós precisamos entender Há um compromisso que nós precisamos viver com o reino de Deus Com o Senhor, com a sua palavra E a característica do povo santo não é só santificado pelo encontro com Cristo É alguém que aperfeiçoa a sua santidade É alguém que cresce mas também permanece separado, não das pessoas, mas do sistema. Eu queria que você ficasse em pé para parecer que está acabando. Já faz quase um ano, e nesse período a gente esquece quanta gente está chegando, se convertendo, mudando para cá, se tornando parte da igreja. Então eu quero dizer o seguinte, no ano passado nós publicamos, nosso ministério publicou um livro Eu tenho chamado ele de a obra da minha vida Nenhum outro material gastei tanto tempo estudando, pesquisando, meditando, consultando outros mestres Estudando as doutrinas, estudando a história da igreja e a maneira como lidaram com esse assunto E nenhum outro eu me dediquei tanto como a esse o título do livro é O Impacto da Santidade O subtítulo é Compromisso Profundo, Resultados Extraordinários Pensa numa doutrina que eu espero que nossa casa, nossa igreja, nosso povo entenda Quem participou do casador ganhou o livro de presente, outros adquiriram depois A minha expectativa é que você não apenas tenha ele em casa, que você leia, que você entenda a doutrina E se você ainda não teve acesso Você pode passar depois ali na livraria da igreja que além de adquirir um material que vai te abençoar, tem recurso sendo revertido para a nossa casa, para a igreja e para os projetos. É uma maneira de você se ajudar, ajudar alguém que talvez se representei e ajudar a própria igreja. Mas eu quero desafiar você. Nós não podemos ficar na superfície do entendimento dessas verdades. Nós precisamos entrar num lugar mais profundo de compreensão da palavra e deixar que isso nos defina. Ao completar esses 14 anos e entrar no nosso... No início do nosso 15º ano de história A minha expectativa e oração esses dias tem sido Senhor, nós queremos ser esse povo santo Separado, comprometido Norteado pela tua palavra para guardar a sua aliança Para que o Senhor olhe para nós E diga, é a minha propriedade peculiar entre toda a terra Eles são o meu reino sacerdotal Eles são a minha nação, o meu povo santo e acredito que uma forma prática de terminarmos é você podendo orar e falar com Deus. Viver a santidade depende de um posicionamento com firmeza da parte de cada um de nós para nos mover dentro do trilho do propósito divino. Requer de muitos de nós concertos e ajustes. Aliás, falando em concertos e ajustes, nós vamos, na sequência, já emendar a celebração da ceia do Senhor. Quando a palavra de Deus nos adverte Dizendo que não podemos participar da mesa do Senhor De modo indigno Ela não está dizendo que a ceia deveria ser evitada Por quem não está bem Paulo diz Examine-se o homem a si mesmo diz, E diz assim coma e assim beba O propósito do exame é que no final você possa comer e beber Mas ao mesmo tempo ele diz Que não é para participar de modo impuro Então não há contradição O propósito do exame é que se tem algo errado aí, você conserta Porque tem gente que olha para o coração e diz Não, não estou bem, no você há. Ele respeita a ceia, mas cospe na cara de Cristo Porque ele está dizendo, não importa o quanto você sofreu para me arrancar do pecado Eu estou confortável nele, eu vou continuar Eu respeito a ceia, mas você o que você fez, não Então se você quer honrar, não honre a mesa Honre o Senhor, que estabeleceu a mesa e a ceia Honre aquilo que Ele fez por você E a maneira de honrar isso é estabelecendo um conserto Talvez hoje a mensagem de Deus no seu coração seja a mesma da mensagem, a mesma mensagem que ele mandou ao anjo da igreja de Laodiceia: Arrependa-se, arrependa-se. Compra de mim vestes brancas, colírio para ungir seus olhos, reconheça o seu estado e deixa eu mudar a sua vida e a sua história. Então eu quero que você fale com Deus. Aproveite esse momento. Talvez você precise pedir ajuda do Espírito Santo Para não se analisar sozinho Talvez o Espírito Santo já te convenceu de algo específico Talvez você entenda Que independente de um posicionamento de arrependimento Que Deus espera e quer de você Nesse momento e nesse instante É que você se consagre ainda mais Que você se santifique ainda mais Espírito Santo vem sobre nós É o Senhor quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Senhor o único que pode tornar viva a tua palavra E trazer aquela aplicação personalizada E nós clamamos por isso Nós queremos ser aquilo que o Senhor sonhou e desenhou para a igreja, para o teu povo Um povo santo Separado de um sistema mundano comprometido Mas conectado às pessoas que dentro desse sistema precisam ser salvas E que aquilo que o Senhor está fazendo aqui e agora Não termine junto com esse culto ou reunião Pelo contrário Nós oramos Pai Oramos e clamamos no nome do Senhor Jesus Que aquilo que o Senhor começou continue, progrida, cresça Em nome do Senhor Jesus Abre os nossos olhos Ajuda-nos a entender e corresponder com a tua voz e com a instrução da tua palavra. E para isso clamamos a tua graça e o auxílio do teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus.